Assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do Mestre faz Céu sobre nós aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração, a voz do mestre fala, Sendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, esteja com todos vocês. Eu me chamo Rosana, estou aqui para mais um Evangelho da Ceia, Casa Espírita, Irmão de Assis. Embalados por essa música maravilhosa, eu gostaria de, de pedir para vocês um minutinho de reflexão né? nessas palavras importantes. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de poder e de amor fraterno. O homem que ora traz consigo uma couraça de proteção. O lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza de paz e harmonia. Que assim seja, meus amigos. Bom, o tema de hoje é o Evangelho no Lar. Então, assim, já iniciamos com essa música, com essa reflexão. Vamos procurar fechar os nossos olhos nos conectar com a espiritualidade amiga, deixar os problemas do lado de fora. E vamos agradecer por podermos estar aqui novamente para mais esse aprendizado. Vamos visualizar mentalmente a nossa casa, a ceia, casa espírita Irmão de Assis, Vamos agradecer ao mentor desta casa, que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho, tendo a certeza de que em breve estaremos juntos fisicamente. Vamos agradecer também ao nosso anjo da guarda, a todos os espíritos que se interessam por nós, que eles possam sempre estar ao nosso lado, nos intuindo e nos protegendo. Que a nossa grande Mãe Maria, nesse momento, nos cubra com seu manto azul de paz, harmonia, e que ela nos ensine a amar e a perdoar incondicionalmente a tudo e a todos. Junto dessa nossa Mãe, chegamos até Jesus, resplandecendo de luz com seu amor fraterno. Mestre amado,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 mas livrar-nos do mal. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Meus amigos, espero que estejam todos bem e agradeço mais uma vez por estarmos aqui presentes. O tema é o Evangelho no Lar. Meus amigos, eu vou iniciar com algumas definições que eu penso ser muito importante sobre casa e lar. Então, a casa é o espaço físico, a parte material que nós temos, né? A construção, as janelas, as portas, os nossos bens materiais, né? É, é a parte física. Né? E o lar já é a constituição da nossa família. São os membros que lá residem. O lar, a palavra lar, tem uma origem latina, que significa espírito tutelar. É o espírito protetor da casa e da família. Olha que interessante. É, o lar, ele estrutura a família. E a casa, a parte física, a casa, ela deve ser o campo facilitador para que as pessoas possam se relacionar umas com as outras, né? Vivendo umas com as outras, conhecendo melhor, ajudando, as relações interpessoais. Não podemos nos esquecer que os Animais de estimação fazem parte dessa família, fazem parte do nosso lar. Mas assim, o que é o Evangelho no Lar e qual o seu objetivo? Tem muita gente que me diz assim, nossa, o Evangelho no Lar, a prática do Evangelho no Lar é uma prática espírita. Não, meus amigos. O Evangelho no Lar não é uma invenção do Espiritismo. Desde que Jesus veio à Terra, ele se reunia na casa de Simão Pedro para realizar o Evangelho, para comentar os seus ensinamentos, conversar e sim fazer orações, praticar o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar ele tem o objetivo de reunir a família, em torno dos ensinamentos evangélicos do nosso Mestre Jesus, sob a assistência dos benfeitores espirituais. Então, além de nós encarnados, os benfeitores espirituais estarão juntos para nos auxiliar. A sua prática constante... Visa a adequação de nossos atos. né? A gente vai se adequar aos nossos atos. Dentro dos princípios cristãos. Através da reflexão sobre nossa conduta diária. Então, o Evangelho no Lar também nos ajuda. Nos fortalecer. Aprender. E nos adequar aos nossos atos diários. E, além do que, novamente, proporciona uma proteção dos benfeitores espirituais. Mas, como é que será que isso acontece? Né? Olha, meus amigos, nós temos à disposição uma ferramenta muito importante, algo maravilhoso. Né? Essa ferramenta é o Evangelho no Lar. É, mas a gente também tem à nossa disposição um espírito tutelar planetário e que, se quisermos, se a gente permitir, ele pode estender sua presença junto a nós. Esse espírito é Jesus. Então, se a gente quiser abrir a porta para ele entrar, o evangelho no lar, será muito bem-vindo. Jesus estará conosco. Agora sim, né? A gente fica pensando como deixar Jesus entrar na nossa vida. Aqui eu vou me atentar ao, ao Evangelho, porque é muito importante. Abrindo as janelas do nosso conhecimento. Então, de novo, né? Como deixar Jesus entrar na nossa vida? Abrindo as janelas do nosso conhecimento, melhorando assim nossos vícios e defeitos contribuindo para a nossa evolução espiritual. Porque a gente às vezes esquece que somos espíritos em evolução. Temos a parte material que é necessária, mas também precisamos cuidar da nossa parte espiritual. A prática do Evangelho no Lar nos auxilia muito nessa evolução. Agora sim, como fazer o Evangelho no Lar? É muito interessante a gente determinar um dia... Na semana e um horário que possa ser realizado esse evangelho, que esteja bom para todos. Obediência no horário deve ser constante, a fim de que os espíritos benfeitores possam estar presentes. Então, eles vão, nossa, de segunda-feira, um exemplo, né? Às 20 horas, nós estaremos lá, naquela casa, naquele lar. Ajudando, participando do evangelho no lar. Então a obediência no horário e no dia é muito importante. Escolha um lugar da casa que seja melhor para a realização do evangelho. Onde todos fiquem confortáveis. Usar as obras de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Né? Mas se você não tiver o evangelho, pode usar outra obra edificante como a Bíblia, por exemplo. A gente também pode fluidificar a água, colocando um copo d'água para cada pessoa. Por que separar esse copo? Porque ali, em cada copo, em cada pessoa, a espiritualidade vai colocar melhor o que ela necessita para revigorar as suas energias. Bom, como é que a gente né? Qual é o início do evangelho? Uma prece de abertura. Você pode, assim, conversar com Jesus. falar Jesus, estamos aqui nesse momento para a realização de mais um evangelho. Pode agradecer, falar palavras, conversar com ele de coração. Né? Uma pessoa pode estar conversando em voz alta. Tá? Depois dessa conversa edificante, a gente faz uma prece de abertura. Uma pessoa inicia a reunião com uma oração, sempre em voz alta. Essa prece tem a finalidade de preparar o equilíbrio de todos para escutar os ensinamentos do Mestre. Em seguida, escolher um trecho do Evangelho. Então, eu escolhi aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver, acho que fica melhor assim. Então, eu já estou com o livro na mão, né? Então, em seguida, escolher um trecho do evangelho e iniciar a leitura. Você pode abrir assim, aleatório, escolher um trecho e iniciar a leitura também em voz alta. Isso permitirá que a espiritualidade presente possa interagir nesse processo, tá? Depois da leitura, pode sim ser feito um comentário. Mas temos que tomar cuidado. Porque esse comentário tem que ser edificante. Tem que ser baseado nos ensinamentos. No que acabamos de ler. No que acabamos de aprender. Bom, depois de tudo isso, a gente encerra o evangelho. Olha, estou vendo, é tão rápido e é tão importante a gente vai encerrar o evangelho antes de fazer a prece final, que pode ser um pai nosso se você quiser, você também pode fazer vibrações e o que é a vibração? a vibração é a emissão de pensamentos positivos, então vamos supor, ai, tem uma pessoa na família que está precisando um pouco mais né, de, de vibrações, está doente ou sei lá tem algum problema, né? Então, a gente pode estar fazendo vibrações para outros membros pra, da família ou para outras pessoas, em voz alta, emitindo sempre pensamentos edificantes. Tá? Depois, deverá ser feita uma prece para finalizar realmente o evangelho, agradecendo pela oportunidade do encontro, porque, afinal de contas, a gente está lá com a família e também com a espiritualidade maior. Então a gente vai agradecer por eles estarem lá, né? por Jesus entrar no nosso lar. Então agradecemos, muito obrigada pela presença de todos os perfeitores espirituais. Pode agradecer a Jesus, porque eu tenho a certeza de que ele estará no lar, ele estará no nosso lar. Pode-se fazer um Pai Nosso para finalizar também. A oração tem que ser edificante. Ao final de tudo isso, beber a água que já, durante o evangelho, foi fluidificada. Então é muito simples e é muito importante. Quem tem o um evangelho segundo o espiritismo, no final, próximo ao capítulo 28, ou bem assim, no finalzinho mesmo... Explica, tem a explicação ali de como realizar o evangelho no lar. Eu tenho certeza de que vocês irão, assim, se beneficiar muito com, com o evangelho. Vão perceber a diferença no lar. A edificação de, do lar vai ser, assim, maravilhosa. Meus amigos, olha só. Às vezes, acontecem alguns empecilhos, né? Então, por exemplo, caso apareça alguma visita bem no horário do evangelho, não tem problema. Não vamos deixar de fazer o evangelho, porque a espiritualidade já está ali presente, esperando para é, fazer esse participar desse ensinamento. Então, o que que a gente faz? A gente convida essa pessoa para participar, né? E e dar sequência é, na nossa prática do evangelho. Tem gente que pergunta assim, ah, eu tenho família, mas ninguém quer participar comigo. Não tem problema, podemos fazer o evangelho sozinho. E tenha certeza, assim, nós nunca estamos sós. A espiritualidade está conosco. Tem gente também que mora sozinho, não tem assim outros membros da família. Pode, sim, realizar o evangelho no lar. Jesus vai estar presente no lar de todos. Basta a gente abrir a janela e deixá-lo entrar. Bom, outra coisa importante. Mesmo com a ausência de algum membro da família, não tem problema. Nas vibrações, a gente pode até falar no nome dele, né? Que tem que ser em voz alta para a espiritualidade escutar. O evangelho deve ser realizado. Não tem problema se alguém faltar, tá bom? Bom, meus amigos, o que eu gostaria de passar para vocês sobre a prática do Evangelho no Lar e como fazer é isso. Eu agradeço imensamente é, essa oportunidade, esse encontro. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de passar para vocês uma mensagem, uma mensagem muito importante, que vem de encontro à prática do Evangelho no Lar, né? E do, do, essa mensagem eu tirei do livro do Richard Simonetti. Eu já comentei com vocês que eu gosto muito dele. né Então, assim olha como é importante e tem tudo a ver com o que falamos hoje. Habitue-se ao cultivo da oração. Ela se situa como precioso alimento, tão importante para a alma quanto o oxigênio é importante para o corpo. Converse com Deus, falando-lhe de seus ideais, anseios e receios. Invariavelmente, o Senhor nos ajudará a pôr ordem em nossa casa mental, definindo o que é melhor para nós. Não se preocupe em falar muito. O que vale é o sentimento. Sempre que nossa prece exprimir o desejo sincero de fazer o melhor, no propósito de cumprir a vontade do Criador, poderemos ouvi-lo na intimidade de nosso coração. Evite transformar a prece em mero petitório. Petitório vem de pedir. Considere que se não houver compatibilidade entre o que pedimos e o que Deus nos reserva, encontraremos imensa dificuldade... Para colher benefícios na oração. Ao pronunciar o Pai Nosso, faça-o lentamente, como um exercício de meditação, procurando definir o significado das expressões de Jesus. Nelas está o roteiro precioso de renovação em favor de uma comunhão perfeita com Deus. Que assim seja, meus amigos. Que todos possamos ter uma excelente semana, uma semana abençoada. Quem ainda não pratica o Evangelho no Lar, eu tenho a certeza que vai ter a oportunidade essa semana de praticá-lo. E também tenho a certeza de que verá os benefícios brevemente. Muito obrigada de coração e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.